Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Começando mais uma edição do nosso Extensão em Foco, o espaço dos projetos de extensão aqui dentro da nossa emissora, da emissora aqui da, da nossa universidade. E hoje o nosso assunto é contação de histórias, literatura infantil, literatura voltada para crianças com um projeto muito legal que é coordenado pelo museu aqui da universidade e quem vai participar desse papo conosco é a Carla Cassel Silva, que é técnica em assuntos educacionais do museu e coordenadora do projeto Conta Mais, um projeto que visa aproximar o público com o museu através da contação de histórias, utilizando diferentes recursos artísticos, né, como teatro de fantoches, flanelógrafo, quadro de pregas, álbum seriado, enfim. Carla, muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria que, para a gente iniciar essa conversa, para o público conhecer um pouco mais sobre o projeto, como é que como é que ele começou, o que é que levou vocês a criarem ele, a criar esse projeto Conta Mais? Como é que surgiu o Conta Mais? Bom, o projeto Conta Mais, na realidade, ele é uma continuidade de outros projetos de extensão que foram realizados né, e que começou na, dentro da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, no Centro Referencial de Literatura Infantil e Juvenil, o Serlige. No Centro Referencial, haviam mais ou menos 3 mil obras de literatura infantil e juvenil né, em língua portuguesa e mais ou menos 60 obras em língua espanhola. E nós, eu e mais, mais a coordenadora, vimos aqueles livros parados, né, mas que estavam sendo utilizados somente por pesquisadores. Então, nós resolvemos fazer um projeto que seria o Livros Vi Viajeiros, não, com os livros de espanhol, que eram menos livros para fazer um pré-piloto, né? um projeto piloto, no caso. E aí conseguimos fazer, as escolas se interessaram, na época o ensino de espanhol era só em centro de, de línguas, não estava ainda... Tão desenvolvido? Não, é, ele não estava formalizado dentro uhum. né, das escolas, é, e foi regulamentado, perdão, é essa palavra. Não estava regulamentado dentro das escolas. A partir do momento que foi regulamentado, as escolas começaram a procurar mais o, o livro de Arreiros Então, nós vimos também a necessidade de fazer, de criar o arte de ler, que seria o projeto em língua portuguesa. Né? Dali. Dali para frente, nós desenvolvemos este projeto com oficinas literárias que são desenvolvidas ou são uh, compartilhadas com os professores das escolas que, que não têm biblioteca ou que não promovem contação de histórias ou qualquer promoção da leitura. Né? Então, essas oficinas nós fazemos com os professores. Depois, nós temos outro serviço: da, a, as caixas estantes, que são emprestadas são livros de 30 livros mais ou menos são livros, são caixas de 30 livros mais ou menos né, que são emprestadas para essas escolas, para que os professores explorem com seus alunos, lendo, dramatizando, fazendo atividades com seus alunos. E também temos a Hora da História que é basicamente, ou propriamente dita, contação, né, a contação de histórias, que são os nossos acadêmicos extensionistas que fazem a contação de histórias com diversos recursos, como tu mesmo disseste, né? flanelógrafo, quadro de pregas, avental de histórias, teatro de fantoches, às vezes somente o fantoche, às vezes somente um recurso, um chapéu que vira o Pedro Malazarte, né? alguma coisa... Assim, né? E aí, depois o projeto saiu da Fabico, foi para a Extinta Coordenadoria de Educação Básica e Profissional E mais tarde, também Extinta, nós fomos para o museu né? O Conta Mais aí começou a ser desenvolvido dentro do museu Que daí foi, pegou um enfoque diferente Continuou com as contações de histórias, com os serviços nas escolas Mas também com o serviço de contação de histórias dentro do museu para aproximar o público né? e para transformar também, ou transformar, não, ratificar o museu como um espaço de, de lazer também. Né? Lembra o ano em que ocorreu esse pré-piloto e o ano que ele foi para o museu, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de tempo? Para o museu ele foi em 2013, né? e o pré-piloto foi em 1994. É um projeto de mais de 20 anos de história, Sim. então. Sim, é bem grande. É. é bem extenso o tempo de. E a tua trajetória de... profissional, ela sempre teve ligada essa área de literatura infantil voltada para esse público. Conta um pouco para a gente assim da tua trajetória, como Sim. é que ela se inseriu? Inicialmente aí nesse eu entrei dentro, eu entrei para a universidade como assistente de administração né? e fiz e fui para o continuei trabalhando, fui para o Serligem, né? E em 2010 eu fiz o concurso para técnico em assuntos educacionais, né? Realizava as atribuições de um técnico, mas fazia trabalho, mas era assistente de administração, né? Mas foi uma oportunidade maravilhosa que tive dentro da extensão ter essa esse trabalho, né? De com as comunidades fazer um trabalho social, fazer essa troca com as comunidades é muito rico, né? Uma experiência muito muito importante. Para mim. Foi muito importante estar sendo. Claro. Quem vai conduzir a entrevista comigo hoje é o Elias Santos, nosso bolsista. Elias, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Carla, ouvintes da Rádio da Universidade. Uh, cara um dos grandes um dos grandes trunfos do projeto é que ele traz alunos do Ensino Fundamental Público para dentro do museu. Como tem sido essa experiência? A experiência é maravilhosa, né? porque além dos alunos participarem e aproveitarem a exposição vigente tem uma novidade, porque geralmente as pessoas que visitam o museu não têm essa, essa expectativa de ter histórias. Né? Então, às vezes, é uma surpresa para a escola, porque no momento que a, a nós oferecemos essa, essas histórias, as professoras aceitam, e aí não esperavam né, aquela contação de histórias, que é geralmente paralela, ou ligada, ou vinculada àquela exposição. Então, eles saem muito faceiros, muito satisfeitos com a contação. E após a contação também, geralmente é realizada uma atividade lúdica, né? ou uma brincadeira, ou uma música, ou uma coreografia, ou charadas, que são contextualizadas em relação àquela contação de histórias. Sim, e na tua interpretação, qual é a importância da gente cultivar o hábito da leitura desde cedo, principalmente no âmbito da escola e dentro da universidade também? Eu acho que é básico, né? Para um, uma pessoa, o resgate dessas contações, dessas histórias, elas estão desde a infância, né desde sua infância, com essas histórias que foram contadas ou que ela leu de alguma maneira, né ou através da, da escola, através de um livro dado, presenteado, né? E que essas histórias transformam, transformam as pessoas, porque elas começam a conhecer um outro mundo diferente, diferente daquele seu, dentro de casa ou dentro da escola. Né? Então, são aventuras, são dramas. E também, ao mesmo tempo, a pessoa que, que lê, ou a criança que lê, ela reconhece ou ela se identifica com esse personagem. Muitas vezes ela vê que esse personagem sofre, né? e que ela também sofre. Né? E que essa, esse personagem, às vezes, consegue vitórias, e que ela também pode, poderá conseguir vitórias. Né? Então, tem um, um livro do Bettelheim A Psicanálise do, dos, dos Contos de Fadas, que fala sobre isso. Por exemplo, João e Maria foram abandonados. Né? E quantas crianças hoje em dia são abandonadas? Quantas crianças hoje em dia não têm pai ou mãe? Né, ou uma família diferente, né, que é normal, né, mas que ela sofre essa pressão, ela foi abandonada. E João e Maria conseguiram conquistar, né, conseguiram ser felizes para sempre, entre aspas. Então, existe essa possibilidade dele também ser feliz. Então, essas, essas leituras né, enriquecem o ser, ajudam a formação do sujeito. É, a questão das leituras, ela não só para criança e para qualquer pessoa assim, adquirir vocabulário, né? No também. sentido também disso mas também essa questão de ouvir a história, essa tradição de oralidade hum. que é básica desde que o ser humano se Sim. existe. Sim, e tratar né? Né, esse costume, essa tradição de, de contar histórias e de ouvir histórias. Né? E cria também um vínculo afetivo né, para quem conta com aquele que narra, né pra, perdão, para aquele que escuta. Sem dúvida, sem dúvida. E a... Uh, que são as caixas educativas? né, A respeito de... O uh, museu disponibiliza caixas educativas relativas às exposições que já ocorreram nele. Queria que comentasse um pouquinho mais a respeito dessa iniciativa que eu, uh, lendo o seu projeto, achei assim muito interessante. Uhum. Cara. As caixas educativas são duas. São do Imbiá Guarani né? e são do, e mais a caixa de 12 mil anos de pré-história no Rio Grande do Sul. Então, a, a do Imbiá Guarani tem livros de suporte, as duas. né, Tem, tem livros de suporte sobre a cultura e mais as réplicas, por exemplo, na do MBA Guarani tem os livros de cultura, de artesanato, e mais os, os bichinhos realizados, né? são uh, entalhados, que os Guarani fazem, colares e chocalhos. E mais toda uma tradição, tem todo uma, um material explicativo, informativo e cultural que informa todos sobre a cultura desses Imbiás, né? e Paralelamente, tem também a da, de 12 mil anos de história, que tem as réplicas, foi uma, uma outra exposição que o museu teve, né? e que tem as réplicas de raspadores, pontas de, de flecha, pontas de lanças e um pote de utensílio que eles utilizavam para moer alguma erva, alguma coisa. Né? Tem essas réplicas e também tem todo o catálogo da exposição e mais esses livros de suporte, DVD, CD... Uh, filmes, né, no caso que que ajuda o professor a trabalhar dentro da, da sua sala de aula. Sem dúvida. não é, é, eu me, me chamou muito a atenção essa questão das caixas educativas porque é uma forma de aproximar o museu universitário da comunidade, né, uhum. principalmente de alunos de ensino fundamental, que é um é uma é algo que às vezes parece que se perde, né, e o museu da UFRGS ele tem essa iniciativa que é muito importante, né, para aproximar culturalmente, é um... inclusive, né. Com certeza, é um, vamos dizer assim, é um museu itinerante nessas né, caixas, porque daí o professor leva para pro, a sua escola e muitos relatos dos professores é que eles fizeram as próprias exposições dos alunos. Né, através dessa caixa educativa, eles trabalharam com essas caixas, né, ludicamente e também uh, pedagogicamente, e, e trabalharam com elas e com seus alunos e também fizeram exposições. Né? Então, enriquece todo o olhar do, do professor, do aluno, né? da escola, porque nessas exposições são convidados também os pais né? desses alunos. Então, é bem interessante, bem rico o trabalho. A programação de 2016 do Conta Mais, que já tivemos, que tem pela frente, o que, que tu pode trazer para a gente? Bom, nós já estamos atendendo duas escolas públicas. Atendemos a creche da URGS e a brinquedoteca da, da URGS. Né? E também estaremos, não estaremos na próxima exposição. Nós teremos dois dias, só que não fixamos ainda, né? não decidimos ainda quais dias serão para a contação de histórias no museu. Sim. Pessoas interessadas em colaborar do projeto, colaborar com o projeto, como elas podem fazer para entrar em contato? A colaboração qual seria? Né? Seria através. Nós aceitamos doações de livros de literatura infantil e juvenil. Né? Sim, e escolas interessadas podem, como elas a, estão fazendo um agendamento prévio, ou o público geral também pode ir ao museu para participar das contações? Sim, com certeza. Né? Uh, essas escolas que, que querem ser, um, querem compartilhar com o Contar Mais. Eu não digo atendidas porque nós não, não levamos né, somente, nós levamos e trocamos, nós fazemos essa troca né, de saberes. Então, essas escolas que queiram trabalhar com o Conta Mais podem entrar em contato né, pelo telefone do, do Museu da URT, setor educativo, 3308-3390 ou 3308-4544 ou pelo e-mail educativo.com museu.urgs.br Carla Cássio Silva, técnica em assuntos educacionais do Museu da URGS, coordenadora do projeto Conta Mais... Muito obrigado pela participação aqui no Estação em Foco, parabéns pelo trabalho e longa vida para Conta Mais e para essas iniciativas tão legais que o Museu da URGS tem em interação com a nossa comunidade. Eu que agradeço a atenção de vocês, essa oportunidade de estar aqui, né? e espero também que sejam cumpridos esses desejos, né? que o Conta Mais continue sempre contando mais. Né? E que as pessoas continuem também contando mais histórias né? para quem está do seu lado, para quem está junto de si. E que Conta Mais pode contar com o Extensão em Foco, que vai estar sempre aberto para todas as informações aí que forem necessárias passar para a comunidade. Muito obrigada. Notícias da Extensão com Paola Pavese. Está em cartaz, todas as quartas-feiras do mês de agosto, o espetáculo Pterodátilos. A peça conta a história de uma família aparentemente normal, que leva uma vida estável. Tal estabilidade termina com a entrada de um terceiro no núcleo familiar. Pouco a pouco, é evidenciada a complexidade das relações entre os familiares. Isso é mostrado através dos conflitos, contradições e valores morais e éticos dos personagens. O texto original pertence a Nick Silver e tem o um humor ácido como característica. A performance ocorre na sala Corpo Santo, ao lado da sala Redenção, no campus central da URGS. Com a entrada franca, a apresentação acontece em dois horários: ao meio-dia e 30 e às 19h30. A classificação etária é livre. O planetário da URGS oferece programação cultural para adultos e crianças nos domingos do mês de agosto. São duas sessões de cinema. Para as crianças, é exibido o filme Planeta Azul, às 16 horas. Para o público adulto, é realizada a exibição de jornada no Sistema Solar, às 18 horas. A entrada ocorre mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Como não é permitido entrar na sala após o começo da sessão, solicita-se chegada com antecedência. Escolas e grupos interessados devem agendar-se pelo site www.urgs.br barra planetário barra As vagas são limitadas O planetário se localiza na Avenida Ipiranga, número 2000 Está aberta para visitação a Mostra Guarani Mibia As fotos são resultado de uma parceria entre o fotógrafo Danilo Cristides e Vera Poti fotógrafo Mibia e cacique da aldeia de Itapuã o projeto iniciou em 2008, quando Danilo visitava a aldeia de Poti com o propósito de ensiná-lo a fotografar. Ele percebeu o cacique como um fotógrafo talentoso e verá Poti o ajudou a entender sua cultura e costumes. Ao todo, são 36 fotos produzidas pela dupla. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, até o dia 6 de setembro, no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, no Campus do Vale. A entrada é gratuita. Extensão em Foco é uma produção e apresentação de Vicente Fonseca e Elias Santos. Notícias com Paola Pavese e técnica de Jefferson Gomes. Voltamos na semana que vem.